Olá pessoal, hoje o tema está direcionado para aquelas pessoas que estão com dúvida de fazer ou não uma tatuagem. Eu vou citar alguns fatores para você decidir se faz ou não uma tatuagem. Você que está aí pensando em fazer uma tatuagem, tem medo de agulhas... Este é o meu caso, imagina só, aquela agulha te cortando ao meio, aquela dor in, insuportável, tu parece que tá no filme do, do Massacre da Serra Elétrica, ou o que vão te rasgando ao meio, eu acho que é a mesma dor, mas o fato é, tu aguenta a dor? Pois eu já vi muitos homens, que se denominavam machos e quando foram fazer uma tatuagem choraram que nem uma marica. Outro fator importante é que quando tu vai fazer uma tatuagem tu tem que escolher o desenho que tu mais se identifica porque esse desenho vai ficar gravado na tua pele Pro o resto da vida e vai ser muito difícil de tirar. E por favor não tatuem diabo Tatuar o diabo dizer assim: Ó, oh, eu tô rasgando a minha carteira de trabalho. Pois a gente sabe que, para pessoas tatuadas, arrumar emprego é difícil. Imagina se tem um diabo. Mas se você quer fazer. E o um outro motivo que te impede é a tua mãe. Faça uma tatuagem escondida dela e diga: Mãe, eu te amo. Isso talvez amenize um pouco. ela. Ou pode ir a outra situação, ela te bateu com a vassoura, entendeu? Ah, mas no meu caso é dois problemas. O meu medo do, de agulha, que vai te rasgando todo. E a, e a minha mãe, que a minha mãe acha que tatuagem é manchas na pele. Outro fator importante, você tem que escolher um tatuador é, com refer, boas referências e... Porque eu já vi pessoas que foram em tatuadores, pediram um desenho e sair totalmente diferente daquilo que elas esperavam. Isso gera certa frustração na pessoa e ela vai dizer, nunca mais quero fazer tatuagem na minha vida. Você tem que ter muita coragem para fazer uma tatuagem. E eu não estou falando do sentido da dor ou das agulhas. Eu estou falando do preconceito, que hoje em dia é muito, tem, existe muito preconceito com pessoas tatuadas e é difícil de arrumar emprego, se você já tem uma, é muito difícil de arrumar emprego no mundo atual as pessoas julgam é, pelo que você é por fora e não pelo que você é por dentro e então, tu tem que pensar muito antes então pessoal, era isso que eu queria dizer mais uma coisa importante não ligue para o pneu alheia, se tu quer fazer uma tatuagem, o problema é teu ou não é deles. É... Então é isso. Se esse vídeo... Serviu para ti, curte aí, compartilhe. Se, se inscreva no canal... No canal do Deficiente Indiebrado, para receber as novidades dos próximos vídeos. E aí é isso aí. Tomara que tu escolha um caminho correto de fazer uma, uma tatuagem. Valeu pessoal, um forte abraço. Até mais.